Nós voltamos agora para responder mais dúvidas. É sobre produção de mudas, Helen. Pergunta que vem do Amazonas. A Fernanda Xavier quer saber como fazer a enxertia no pé de acerola. O César Daci levou sua questão para um especialista da Embrapa em Pernambuco. A técnica da enxertia é usada em muitas árvores frutíferas e o objetivo é um só: garantir uniformidade na produção para que o pé tenha frutos bonitos assim. E olha, Fernanda, foi esse manejo que mudou a história da acerola no Brasil. Por quê, doutor Flávio? Exatamente, porque no início a acerola era plantada por né, mudas que vinham de semente. Então havia muita variabilidade nas lavouras. Havia plantas baixas, altas, com maior ou menor teor de vitamina C. Não tinha C, padrão. Não tinha padrão. Então a enxertia, quando veio, possibilitou essa uniformidade nas lavouras. E o que é a enxertia? A enxertia é uma técnica né, de propagação de plantas é, é milenar né, que possibilita que você una duas plantas numa só trazendo as vantagens que ambas têm. A gente tem a variedade porta-enxerto que é que vai garantir a robustez do sistema radicular a proteção contra doenças a melhor eficiência na captação da água e dos nutrientes. A gente tem a variedade copa que é aquela que produz o fruto que nos interessa então esse conjunto é que vai dar a planta ideal para vir para a lavoura produzir os frutos. Entendido o que é enxertia, basta ir a campo e escolher uma planta boa de frutos e que você tem interesse em multiplicar. Ramos com flor devem ser evitados. Se tiver... Folhas novas devem ser evitadas, se tiverem frutos, devem ser evitados. Porque a gente entende que essa reserva da planta está investida nessas outras estruturas e não, e não no ramo, que é o que nos interessa. Então, essa porção do ramo aqui, né ela toda vai estar tá útil. Essa outra porção aqui, também os ramos aptos à enxertia. O diâmetro do ramo deve ser o mesmo do porta-enxerto que você vai usar. Quanto menor for o tempo... Do corte até a realização da enxertia, melhores são as chances de pegamento, melhor a qualidade desse enxerto também. Os porta-enxertos da Embrapa foram preparados a partir de sementes de acerola plantadas na terra. As mudinhas, que agora têm quatro meses, já estão prontas. Eu recomendo que ela selecione a planta mais vigorosa que ela tem lá e utilize para tirar as sementes, para coletar as sementes para fazer o porta-enxerto dela. Como a germinação é lenta, é importante que você plante uma boa quantidade de sementes. Se ela quer fazer aí cinco mudas, que ela coloque aí uma, pelo menos umas cem plantas para que ela possa ter mudas germinadas e pra, possa escolher as melhores mudas, as mais vigorosas para fazer como porta-encher. Aqui na Embrapa semiárido, o sabe-tudo da enxertia tem nome, sobrenome e apelido. É seu Francisco Miguel, que também atende por chicão. Com seu canivete afiado, seu chicão faz uma ponta no ramo que veio do campo, uma cunha no porta enxerto e encaixa um no outro. Ó, encaixou? Encaixou, ó. Uhum. E agora? Agora nós vamos enrolar, passar a fita. Sempre começamos de baixo para cima, prendem assim com os dedos. Uhum. Cheguei no final do, do cavalo. Aí dou aquela voltinha, aí vem o levemento, livrando as gemas. A gema é essa parte aí, de onde vai sair o ramo. Aí uhum. quando eu chego aqui na cabeça, eu faço ah, essa curvinha. Dá uma voltinha aí. Isso, aí dou esse nó, pronto. Aqui não entra água, não entra ar, tá isolado. Ainda vai um pedacinho de papel higiênico, que é para ajudar a manter a umidade. Faz com que... A gema abre, né? Para brotar mais rápido. E se deixar sem, o sol queima. Mesmo no viveiro, queima. Por fim, seu chicão coloca um saquinho plástico que cobre toda a área enxertada. Amarra embaixo para não entrar ar. Quanto mais abafado, melhor. Uhum. O senhor tem uma grande responsabilidade aqui na Embrapa, então? Ajudando a pesquisa? Sim. A gente está aprendendo também, né? Vamos girando, né? Eles bom na teoria e nós damos uma ajuda na prática e nós... Chega lá, né? Depois de uns 15 dias, quando a gema brotar, é hora de tirar o plástico. Já o fitilho que segura o enxerto só deve ser retirado quando a muda for para o campo. E aqui nessa muda pronta, a gente consegue ver até a cicatriz, né? da junção das Exatamente. duas mudas. Exatamente. Essa muda está com quantos dias? Essa muda deve estar com uns 45, 50 dias de enxertada, né? Ela já está pronta para ir para o campo. Olha, Fernanda, você viu que a enxertia exige uma certa habilidade. Tem que treinar para pegar a prática.